Olá, tudo bem? Meu nome é René Ricardo e sou empreendedor digital desde 2014. Hoje quero compartilhar com você duas coisas que você precisa saber para poder vender, seja online ou fisicamente. Bom para começar é importante você entender que tanto em projetos físicos ou em projetos online, você precisa ter um planejamento do que quer vender e principalmente conhecer seu produto ou serviço, já que existem muitas pessoas que vendem serviço também. O conhecimento do seu negócio é a base de tudo, vou pressupor que seu negócio seja digital está bem, sendo assim muito provavelmente você seja um afiliado ou um produtor de algum tipo de produto digital, sendo assim você precisa entender o nicho que você está trabalhando e entender as necessidades do seu público. Neste momento é que entram as duas coisas que você precisa saber para vender. A primeira coisa que você precisa saber é conhecer seu público-alvo, quais são as necessidades deste público e qual é o problema destas pessoas que seu produto ou serviço podem resolver, por isto é muito importante que você faça uma pesquisa sobre seu público através da internet ou mesmo visitando pessoas que você conheça para poder entender melhor estas pessoas. A segunda coisa que você vai precisar para vender é atrair as pessoas, sem tráfego você não vai conseguir vender nada, neste requisito você tem que criar conteúdo relevante para o seu público-alvo que você já pesquisou anteriormente, criando conteúdo você vai atrair pessoas que estejam interessadas no seu nicho de atuação e consequentemente a atenção dela se voltará para seu produto ou serviço, é assim que você vai chamar a atenção do seu público qualificado ao seu produto ou serviço. Veja que uma das melhores maneiras que você pode chamar a atenção das pessoas é através dos vídeos no YouTube ou no Facebook ou ainda no WhatsApp dependendo do seu nicho de atuação e da ferramenta que está usando, eu prefiro usar o YouTube que no meu entender é uma ótima ferramenta e seu vídeo vai crescendo em audiência por anos e anos infinitamente além disso você também pode fazer campanhas através do YouTube AdWords que são mais baratas que no Facebook e colocam seu vídeo numa posição de destaque em pouco tempo, e além disso você pode ainda ganhar dinheiro com seu conteúdo através do AdSense que com os anos só vai melhorando. Espero ter ajudado, se você gostou do vídeo dê um like, inscreva-se no canal e nos ajude a crescer, compartilhe com seus amigos. Este vídeo é um oferecimento de YouTube para negócios, com o YouTube para negócios você aprende a colocar o YouTube para gerar negócios, clientes e sucesso para você. Até mais!